é possível fazer aprendizagem ativa e que passe por muito mais do que aquilo que é o depositar de informação dentro das, das crianças. Não é? Eu penso que a base do modelo transmissivo é a ideia da criança que vai recebendo em camadas informação, que é depositada por um ser externo, que é o professor, e que lhe transmite a informação. Depois haveria aqui o outro eixo que seria a interação,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 isto é um choque impossível de se dar a volta. Não se pode dar ao professor uma cana quando não existe água. A minha aquilo que mais me preocupa neste momento é a saúde mental das crianças. Depois, eu acho que os professores estão esgotados. Preocupa-me imenso a, a saúde mental dos professores também. E eu percebo que os pais não fazem mais porque têm um receio. Mas que me parece que o receio tem pura e simplesmente a ver com a avaliação, com os exames e com os números falsos